Hoje eu quero falar com você sobre as vantagens de usar o cartão de crédito. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso canal nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Se você ainda não acompanha nosso canal, já se inscreva já, clica nesse link aqui, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Então pessoal, essa é uma, a maioria das pessoas que não aproveitam as oportunidades de gerar renda extra utilizando o limite do cartão de crédito os gastos do dia a dia, é porque elas acham que os cartões de crédito possuem desvantagens, possuem é, alguns, algumas situações, algumas condições que acabam inviabilizando a sua utilização e até mesmo pode comprometer a saúde financeira dessas pessoas. E na verdade é o contrário, o cartão de crédito ele é um veículo na sua geração de renda extra. Ele pode te proporcionar realizações, alcançar segurança financeira, dar mais conforto para a sua família, enfim ele pode ser um veículo que vai te possibilitar realizar ações. Então entender isso é muito importante. E hoje eu quero te trazer algumas das vantagens de usar o cartão de crédito para desmentificar esse mito, essa, esse bloqueio que existe aí na sua mente que acaba te impedindo de avançar para o próximo nível e fazer, transformar algo aí do seu dia a dia em renda extra. Uma das primeiras vantagens do cartão de crédito, pessoal, é o que? Ele te possibilita congelar o preço dos produtos, ou seja, você compra um produto hoje a mil reais e vai ter, pode pagar esse produto em 12 vezes. Ou seja, você vai terminar de pagar esse produto daqui 12 meses. Então ele tem essa possibilidade de você congelar o preço dos produtos. E o cartão de crédito, quando ele surgiu, ele surgiu justamente com esse propósito. É, quando ele tomou maior proporção aqui no Brasil, foi justamente nesse intuito. Foi lá na década de 80 e 90, quando nós tínhamos ali a hiperinflação, onde os preços dos produtos aumentavam de forma muito rápida. Então, as pessoas começaram a ver que o cartão de crédito poderia possibilitar a elas congelar preços preço dos produtos. Eu comprava um produto hoje e pagava daqui 30 dias. Então, quando eu ia pagar a fatura do cartão daqui 30 dias, eu, esse produto que eu comprei hoje, ele já, já, o preço dele já estava muito maior devido à hiperinflação. Só que eu iria pagar aquele valor de 30 dias atrás. Então, de certa forma, o cartão congela esse preço de produtos. E uma outra oportunidade que o cartão te dá são os benefícios que ele te possibilita sem custo nenhum. É, são mais de 50 benefícios que você tem pelo fato de usar o seu cartão de crédito. É só você pensar em um, vou trazer um deles aqui para você, para que você entenda melhor. Imagina o seguinte, você vai numa loja, compra um celular, um smartphone como esse aqui. imagine que você foi lá e comprou um smartphone desse. Quando você paga com o seu cartão de crédito, por exemplo, o um cartão de crédito da bandeira Visa, quando você. O simples fato de você pagar esse smartphone com a bandeira Visa, automaticamente você já recebe inúmeros benefícios. Esses benefícios são automáticos e sem custo adicional. Como, por exemplo, o seguro proteção de preço. O que é o seguro proteção de preço? Quando você compra um produto hoje. E nos próximos 30 dias, se você tiver pago esse produto de forma integral com o seu cartão de crédito, se você encontrar um produto das mesmas características, as mesmas formas de pagamento, por um preço inferior, um preço menor do que, o que você pagou inicialmente, a bandeira do seu cartão de crédito, no caso a Visa, ela vai te reembolsar essa diferença. Ou seja, comprei um smartphone por R$ 3.000 hoje, encontrei nos próximos 30 dias esse smartphone a R$ 2.500, nas mesmas condições de pagamento que eu paguei. O que, que acontece? Nesse caso, a bandeira do seu cartão de crédito ela vai te reembolsar essa diferença. Vai falar o seguinte, Elias, você pagou mais nesse produto, só que esse produto aqui ele está, já está mais barato. Então eu vou te reembolsar essa diferença. É uma garantia que você tem, é um seguro que você tem. E toda vez que você deixa de usar o seu cartão de crédito, para realizar essas compras, você está abrindo mão dessas oportunidades, você está abrindo mão desses benefícios. Então, essas são apenas algumas vantagens para a utilização do seu cartão de crédito. Se você quer saber mais, continue nos acompanhando aqui, que traremos, ao longo dessas próximas semanas e meses, muito mais informação e conteúdo para te ajudar a gerar renda extra em 2023, a transformar a sua vida e a vida da sua família. Um grande abraço até o nosso próximo encontro.